A BRF de Lucas do Rio Verde foi condenada a pagar todas as despesas com remédios e tratamento médico de uma trabalhadora. Ela teve depressão por causa do assédio moral que sofria no trabalho. Ficou comprovado que a doença foi resultado da maneira como ela foi tratada no serviço. O assédio teve início após ela ser reintegrada por uma decisão judicial depois de ter sido dispensada grávida. A partir daí, ela teve suas funções cortadas, ficou sem mesa, sem a senha de acesso, com o um e-mail corporativo bloqueado e foi obrigada a ficar na cozinha usando a mesa do refeitório. Ela ainda foi obrigada a fazer serviços que eram realizados pelos jovens aprendizes da empresa. E como se não bastasse tudo isso, também foi vítima de piada dos colegas e não podia fazer intervalos previstos em lei para a amamentação do seu bebê. A primeira turma do Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso determinou que a empresa pague R$ 15 mil reais pelo dano moral e outros 25 mil pelo dano material, além do pagamento de horas extras por não terem concedido o intervalo para amamentação.